mesmo que vocês viram na, na thumbnail do vídeo, gente. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a polêmica das novas regras do YouTube que vai acontecer a partir do dia 10 de dezembro. Fica comigo até o final do vídeo que vem com uma, uma polêmica bem maior do que as que as pessoas estão falando por aí. Aguarde aí depois a vinheta. Bem-vindos ao canal Portal para Sucesso, o canal que vai ajudar você a ganhar dinheiro através da internet com o seu celular ou computador. Eu, meu nome é Paulo Florindo, eu sou empreendedora digital, para quem ainda não me conhece, é, trago para vocês vídeos todas as terças e todas as quintas-feiras com conteúdo sobre marketing de afiliados. Então, para que a gente possa se ajudar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês, né, fazendo o canal crescer com as inscrições de vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário, peça alguma coisa, qualquer assunto que vocês queiram que eu traga próximos vídeos, e também, gente, compartilhe com seus amigos, principalmente esse vídeo que é muito interessante. Muitas pessoas vão querer saber sobre ele. Não deixe de compartilhar, tá bom? O assunto que me trouxe aqui hoje é sobre essa polêmica que está gerando. É, o YouTube vai mudar as regras dele a partir do dia 10 de dezembro. Vão ter novas regras e está tendo muita polêmica sobre canais monetizados. As pessoas estão achando que... Com as novas regras, o YouTube não vai mais querer canais que não são monetizados. Ou seja, que o YouTube iria derrubar os canais que não fossem monetizados. Mas essa não é a principal mudança. A principal mudança eu vou falar no finalzinho para vocês. É, eu tenho uma cópia aqui, tá? Porque é, o assunto é muito extenso. E um esclarecimento que saiu no, no fórum. Sobre essa questão do YouTube derrubar canais não monetizados As pessoas estavam achando que é, quem, tem, quem principalmente trabalha com canais de vídeo review Que tá começando agora Que o seu canal é novo, ainda não tá monetizado Que você só postou um vídeo Ou você tá querendo começar E tá achando que não vale a pena agora Porque o YouTube vai derrubar teu canal Não é isso, gente Não é questão do YouTube derrubar canal, tá? Deixa eu te explicar o que é é, no fórum de suporte da plataforma, uma funcionária do YouTube esclareceu, tá? É, que o trecho do termo que tem, o termo que vocês vão ver no YouTube, de esclarecimento, o termo de novas regras do YouTube, causou a confusão. Que, na verdade, ela se refere aos recursos e às ferramentas da plataforma que não geram mais receitas. Não é o seu canal que não é monetizado. São recursos que a plataforma tem que não estão gerando receitas para o YouTube, tá? E não, no caso, não é a conta do usuário, né? Então, ela falou aqui, pra, para esclarecer essa sessão, não é sobre terminar uma conta, porque não está gerando dinheiro. É sobre descontinuar certos recursos ou partes do serviço. É, exemplo, no caso, se você tiver o seu canal... É, remover recursos é, desatualizados ou pouco utilizados ou então você, você colocar no seu canal que você não quer monetização então é esse tipo de, de canal que o youtube não está querendo é, isso não vai impactar os criadores ou espectadores de nenhuma maneira, ou seja são algumas ferramentas que já existiam no youtube que vão ser retiradas né é, o youtube também teve algumas é, é, alterações visuais, se você começar a prestar atenção, vai aparecer a fotinha do, do Inscreva-se no canal abaixo do vídeo, quando você entra no YouTube, eram cinco vídeos, quando você entrava pesquisando algum assunto, aparecer cinco vídeos, hoje vai, aparecer, vai começar a aparecer somente quatro, então alguns aspectos ele vai mudar, outra coisa também, na hora que você for postar seu vídeo ou você for fazer seu canal, você tem que definir o seu canal, se ele é conteúdo para criança ou não. Então, você só responde lá, sim ou não. Certo? Não, não, não coloca a terceira opção, que ela é muito confusa, senão você vai ter que. Toda, toda, todo vídeo que você for postar, você vai ter que explicar essa terceira opção. Então, na hora que você for fazer isso, defina seu canal. É pra criança ou não é pra criança, certo? É, Espera assim que. Vocês entendam, porque ficou essa polêmica no ar, que ele ia derrubar os canais que não eram monetizados. É, e assim, tem muito canal no YouTube, na realidade, que não é monetizado, né? Pela licença. Como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro com parceria, eles ganham dinheiro é, fazendo é, divulgação de alguma marca, divulgando algum produto, não ganham dinheiro com a monetização. Então, assim, o os, os canais mais impactados seriam aqueles, aqueles que ganham dinheiro com a monetização, né? Então, assim, agora o que eu vim trazer para vocês, como eu expliquei que eu ia trazer no final, agora é assim: a parte que é mais, mais importante para vocês, no caso, quem é pai ou mãe que tem um filho que usa o seu celular para assistir pro, é, canais infantis, tá? Eu mesmo, meu filho, via muito no meu, no meu celular. Hoje, eu já vi agora nessa nova regra do YouTube que não vai poder mais. Até mesmo quando você vai fazer uma conta no YouTube, se você for menor de idade, tem que ter um responsável para se responsabilizar por você. Ou seja... O YouTube, ele tratará os dados de qualquer pessoa que assista conteúdos de criança como se fosse criança, independente da idade do usuário, entendeu aí? Ou seja, se você tem o seu aparelho, você tem, você tem sua conta no YouTube, né? sua conta no Google, se o seu filho pegar o seu aparelho para assistir um canal infantil, automaticamente o YouTube vai entender que... Se, se você abrir o seu canal, o seu YouTube, o seu celular para assistir um conteúdo adulto, o YouTube vai entender que é o seu filho que está acessando aquele conteúdo adulto. Ou seja, é, vai ter, até os canais infantis hoje vai ter que ter um adulto quando os, os canais infantis, as pessoas, as crianças estiverem gravando os vídeos. Não pode mais ser desacompanhado, que o negócio está tão sério. Não vai existir mais propaganda para criança... Porque o YouTube tomou uma multa muito grande, né? Por conta dessa questão de, de canais pra criança. Então, vai acabar também essa questão de propaganda de produtos pra criança. E essa questão do seu filho usar o celular, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma conta Kids pro seu filho. Pode ser no mesmo aparelho, não tem problema. Você faz uma conta Kids pro seu filho. Faz a conta no nome dele e você é o responsável por ele. Então, toda vez que ele for acessar no seu celular canais infantis ele vai acessar na conta dele que é para não prejudicar quando você quiser acessar qualquer mesmo que não seja um conteúdo adulto qualquer outro conteúdo que não seja infantil se você acessar não você não seja prejudicado porque o google pode derrubar a sua conta se você tiver consumindo conteúdo infantil e conteúdo adulto ele vai dar a entender que quando você consumiu o infantil você é uma criança então a criança vai estar consumindo o conteúdo adulto. Então, tome muito cuidado com isso, gente. Não deixe os filhos de vocês acessarem nada no nome de vocês. A partir do dia 10 de dezembro, essas novas regras vão estar valendo. E quem tiver contas que, que as crianças estejam acessando, vão perder as contas, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa. Que o YouTube não vai derrubar nenhuma conta que não é monetizada, né? Como eu já falei uma delas seria que canais monetizados poderiam ser terminados, né? Como eu comecei a falar sobre isso, canais que não monetizam não geram receita para o criador do conteúdo, mas também não traz ganhos para o YouTube. Outra possibilidade seria os, é só isso mesmo. Então, assim, A, a dúvida seria, ah, eu vou começar um canal no YouTube hoje. Será que em dezembro o YouTube vai derrubar meu canal porque não é monetizado? Não. Recapitulando tudo que eu falei no início o YouTube não vai derrubar canais que não sejam monetizados. Se você começou agora, não se preocupe, porque o YouTube, ele só vai mexer naqueles canais que não estão querendo, se são monetizados ou se não são monetizados, que eles colocam é, que não querem a monetização, não querem que passe propaganda, nesses canais ele mexe, e ele vai mexer nessa questão de ferramentas antigas né que já não estão sendo usadas e muito cuidado gente quem é pai quem é mãe até mesmo sobrinho qualquer pessoa tome cuidado com quem vai mexer no seu celular para ver que tipo de conteúdo essa pessoa vai consumir no seu celular não deixe ninguém pegar o seu celular para consumir conteúdo infantil seu, seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, quem quer que seja, até mesmo a sua esposa que quer ver algum conteúdo infantil, por exemplo, não deixe, tem que ter um canal Kids, tá? tem que ter uma conta Kids para acessar conteúdo infantil, isso vale muito essa regra, é, é muito importante as, é, as pessoas que trabalham com YouTube saberem disso, principalmente pessoas que trabalham com vídeo review, que trabalham com Canais de nicho no YouTube Por quê? Porque a maioria dessas pessoas tem filho E o filho dessas pessoas pode acessar o seu aparelho né, Para assistir qualquer conteúdo infantil Então vai prejudicar o seu trabalho O YouTube vai acabar derrubando sua conta Porque vai dar a entender que é o seu filho Que está consumindo conteúdo adulto no seu aparelho Então muito cuidado, gente Eu vim com esse vídeo hoje justamente para alertar leiam as regras, procurem se informar, leiam as regras novas do YouTube, que tem no, no YouTube, lá em cima no canal, quando você vai é, abrir, ele, ele fala lá em cima no rodapé, é só você clicar em cima que você vai entender melhor, e se você não encontrar lá, pesquise no próprio YouTube, que já tem, no Google, já tem falando sobre isso, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, que tenha esse alerta que vocês não sabiam. E para quem sabiam, não estavam entendendo. Porque as pessoas estavam entendendo que o YouTube ia derrubar canais que não estavam monetizando. E não é isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Novamente, se inscrevam no canal. Deixem seu like. Principalmente, compartilhem esse vídeo de hoje com as pessoas que vocês sabem que têm filhos que tem conta no YouTube, que trabalham com o YouTube, que precisam saber dessa informação, tá bom? Então, não esqueçam, compartilhem, deixem seu like, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, o link do Instagram tá aqui embaixo que eu vou ajudar vocês.